Fala galerinha! Beleza? E aí? Aqui estão... oh, Segura! Ah, é tarde! Tome! <risos> pode nem ir da miséria dos outros, que isso é errado, hein? Mas, porra, men... Fato, né? Que ele ia tomar essa... Porradinha... Não quis esperar... Tome, ele fica... E ele... Eu vi até em. batendo aqui, ó. Bateu no capacete. Sobre um cordão que vem de trás da mochila. Não sei o que não. Enfim. É. Como é que tá batendo aqui? Peraí, eu acho que eu achei. Deixa eu... evento lá e já chegado muito bom muito bom assim muito bom o passeio a viagem porque eu nem fiquei no evento né? é, eu já já cai na real pô parei de beber velho é, esses eventos só tem cachaça o pessoal para lá só quer saber de beber beber beber e beber, beber. Pra quem não bebe, o tempo passa mais devagar, né? A gente aproveita mais porque tá consciente. Nada ainda, nem banda tocando, nem nada. Peguei. E fora, Foi pra pousada. Dormi cedo, da condesseira, tomei um cafezinho. E fora. Solar de, de folia mesmo. Ah, rapaz, que eu sei que pode ser, mas... E vamos. Até encontrei com o camarada do, do MCG Ties. Encontrei com o TIGE a gente aí foi ideia lá do mais não vou ter pousada, eu voltei só eles no domingo até foram para outra cidade, mas eu não podia porque eu fiz um acordo inclusive, eu. Mim, sábado da, de sábado à tarde até o início da outra tarde. Aí ele me socorro. Aí eu pude ir. Porque senão eu aproveitaria mais, né? Só que como eu tinha essa pendência, né? Eu tinha que voltar pra pegar os caras de volta. não nem demorei lá. Todos um motivos de não ter ficado para festa. Volta tá inteiro. depois tentar filmar a precaução mas eu acredito que os dois conheceram ao mesmo tempo né deve ser mais emocionante tipo aquela emoção do unboxing Não sei pra quê. Tá batendo aqui no capacete, tá safado, tá safado, não sei o que Vou acelerar aqui tentar ver o que é, velho. Tô ficando curioso aqui. Ah, boa, tô gripado, velho. É uma gripe chata do caramba, velho. na galera Eita vermelho deve ter fechado há pouco inclusive Não. A viatura ali no cantinho, qual o caso. Qual foi? A maciota de vocês? <risos> ah, tá. Vocês estão na manhã, eu também vou. Sei lá. Eu estou tentando cometer o mínimo de infrações possíveis no meu dia a dia. Tem aquelas que a gente faz automático, tipo velocidade, isso aí é faixa. Ninguém anda a, a, na velocidade da via 100%, não existe. não existe. Tá, existe. Mas de moto é difícil? e de carro também, basta o carro ter a potência, ter torque, conseguir atingir o um negócio um pouco mais rápido que... Pode evitar. E que são gritantes, né? Não. Dá então eu chamaria na volta de já foi, 60, passou, quarta marcha ainda. Ah, mas a moto é potente, é, é, mas a quer dizer que a via comporta veículos com velocidade superior, né, tá nessa. A gente tem que ter cuidado. E é que acelera também, né? É porque eu acelero que eu passo o tempo todo acelerando em qualquer local. Temos cuidado. É bater em filho dos outros não. Qual foi aquela multidão ali no centro? Eu ruim. Deixa não, Vai pra frente, seu gordo eu, eu quero ter cuidado Porque Percebi uma coisa aqui Porra Sabe, tipo isso aí O pessoal vacila muito Vacila muito, muito, muito, muito, muito. Porra, é, é De lascado. ter precaução, de planejamento, de visão periférica, tem que estar tá sempre faltando o que é que pode ocorrer, ah, pilotar é, é, é relaxante, mas também porque você absorve algumas coisas tipo tem quando que você faz no automático a ah, já vira memória muscular seu corpo reage não é, tipo, é como fosse como se não fosse mais você então você faz e... Pensar mais, você já pensou tanto nisso? Você sabe, você ouve a sua moto, você sabe que velocidade está, você sabe é, pelo rouco, qual é a marcha, então está muito automatizado. Você não se esquenta mais com isso, mas quem está aprendendo, e tem aquele vício ainda de ficar olhando para o painel e que pilota passou da fase e olha para o painel normalmente você olha para o painel como tem o um radar e você quer ter certeza que quer passar no limite a 60 ou muito próximo aí você olha para o radar oh, é pro painel exceto isso raro Raro. Bom, galera, acho que o vídeo tá ficando extenso já, eu nem sei quanto tá aqui, a gente vai conversando, vai resenhando, o tempo vai passando Vou voltar a gravar pra gente matar a saudade, tá bom? Vou encerrar aqui então Um abraço para vocês E vamos retomar Vamos fazer ainda mais algumas idas de volta Caminho velho conhecido, mas... Live na Nave. Valeu? Até mais. Tchau, tchau. Boa noite.